Mais ou menos. E esses olhos, claro, do seu pai ou da sua mãe? Meu pai. Como é que ele chama? Daniel. Daniel de quê? Ah, eu já não sei. O nome dele? Não. E o seu nome? Você sabe, ué? Meu nome eu sei. Como que é? É Plínio Eduardo Vieira. Eduardo Vieira. Seu pai desceu é Vieira. Não, Deixa eu... Minha mãe é Vieira. É sua mãe que é Vieira? É. Eu vou lá filmar lá. Ó, oh, valeu, viu? Você me Nada. ajudou aqui. Valeu. Nada. Olha, estuda mesmo, viu?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 O espaço aqui com autorização do prefeito. Aí, ó. Muito obrigado. Parabéns. Eu estou com autorização do prefeito. Pode ou vou filmar? Aí, ó. Aí. O então, carro tá, não tem. Não vai estragar nada, da nem ficar. E aqui eu já saio. Aí, ó. A igreja, muito bom. A sua cidade é muito bonita, viu. Eu vou terminar aqui.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 de cima da praça por baixo eu já filmei mas aqui era um... a lá outra casa aqui que muito bonita é, mas sabe eu vou ter que voltar aqui para filmar essa casa de novo? Ó. vamos pra frente, a praça noção da cidade